Oi, hoje é o último vídeo sobre Tesouro Direto, então a gente vai falar sobre o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA, ele tem a sua rentabilidade atrelada ao IPCA, que é o que a gente popularmente chama de inflação. E pelo fato dele ter o rendimento ligado à inflação, ele se torna um investimento para longo prazo. E o maior ponto positivo dele é que tu garante uma rentabilidade maior do que a inflação, já que o rendimento desse tipo de investimento, ele é o valor do IPCA mais uma rentabilidade, pode ser 2, 3% ao ano. Da mesma maneira que no Tesouro pré-fixado tu podia resgatar esse dinheiro antes do prazo de investimento. No tesouro IPCA tu também pode. Mas, da mesma forma que no tesouro Prefixado fixado está sujeito a marcação a mercado, então pode acontecer de que, se tu resgatar esse dinheiro antes do prazo de vencimento, tu perca uma parte que tu investiu. Como todos os investimentos do tesouro direto, o tesouro IPCA também é garantido pelo Tesouro Nacional. Então, tu não corre o risco de perder o teu dinheiro se tu manter ele investido até o final do prazo de vencimento do investimento que tu contratou. Antes de tu fazer um investimento no tesouro IPCA, é bom tu saber os teus prazos e metas para tu não acabar escolhendo um investimento que tu vai precisar resgatar antes do prazo do vencimento e aí acabar perdendo uma parte do que você investiu. Agora eu quero pedir para você enviar esse vídeo para algum amigo teu que tá começando a investir e quer aprender um pouco mais sobre como funciona o Tesouro Direto. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!